Olá! Muito bom dia para vocês aí do outro lado do rádio, em sintonia com a Rádio Onda Oeste, na frequência 100,3. Bom dia para você através das nossas plataformas. Hoje é sábado, 29 de abril, último sábado do mês, e concluímos aí mais, mais um mês, né? Com as graças do nosso bom e querido Deus. Um lindo final de semana, damos início hoje, segunda-feira, feriado, e o que temos agora? programa Mulheres. Atenção mulherada, aumenta um pouquinho o volume porque a partir de agora é o programa dedicado para vocês, viu? Nós aqui da Ondoeste nós temos um carinho imenso com esse programa, que é um programa que traz mulheres, mas sempre lembrando de você mulher que está aí em busca da sua melhor versão, em busca de se melhorar como pessoa, como profissional e também de se curar, né? Olha, chegou outono, tá todo mundo aí atento com a estação, tá todo mundo atento com com a pele, com o cabelo, hum, pois é, quer mudar seu visual, Tá com algum problema aí com a saúde capilar, é para isso que é, eu trouxe hoje a convidada Luciana Amorim, ela que atua aí há mais de 30 anos no mercado aí da beleza, cuidando dos nossos fios. E ela vai falar sobre corte de cabelo, sobre autoestima e também sobre tricologia. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje nós vamos conversar. programa Mulheres está no ar, sejam todas bem-vindas. Eu vou deixar aí o e-mail do programa para vocês que querem já deixar a sua pergunta. O e-mail é mulheres, arroba, onda Ponto BR. E para você que me acompanha e quer também fazer sua pergunta para a Luciana, 3799866103. Bom, deixa eu falar um bom dia para ela, que ela já está aqui ah. lindíssima, preparada. Luciana, bom dia. Bom Seja dia, Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer obrigada. receber você aqui no estúdio Imagina. da Onda Oeste plataforma viu? Obrigada. E obrigada bom por ter aceitado o nosso convite. Também. É isso aí. Ela já está aqui preparada para conversar com a gente. Gente, eu vou fazer um resumo aqui da, da biografia pessoal e profissional da Luciana. A Luciana todos conhecemos, né? Mas para quem não conhece, a Luciana, ela é piuiense e em 1996 ela abriu o seu espaço, né Luciana? Foi, foi isso mesmo. Que bacana. Ela tem três filhas, ela é mamãe da Gabi, da Sofia e da Lavinia e ela conseguiu alinhar aí é, a vida profissional com a criação dessas três princesas, né? Com muita força e a ajuda do maridão Léo, em 2017, ela iniciou a sua formação em tricologia, que é sobre isso que nós vamos falar ao longo do programa. Luciana, eu quero que você deixe aí o seu contato já para as nossas queridas mulheres que de repente querem entrar em contato com você a partir de hoje, para claro. falar, para buscar orientação e também para buscar aí né, um novo visual. O seu WhatsApp é o 37 é o 37 9 3933. E para quem quer te seguir no Instagram, Sim, que você o tá sempre é lá, Luciana.amorim.hairstylist. E lá no Facebook também luciana amorim Hairstylist. Né? Isso, isso. Isso. Luciana, conte para mim, você sempre quis ser que, ser cabeleireira? Não, na primeira na... infância, assim, eu tinha, eu tinha uma, uma vontade muito grande de ser professora. Eu me, me identificava muito com as minhas professoras. Eu adorava a escola onde eu estudava e eu sempre pensei que eu fosse ser professora. Você chegou a cursar pedagogia, não? Não, não, não. Foi lá na primeira <risos> lá, infância. É. E com 11 anos eu comecei a trabalhar muito cedo e tive o contato com. Já fui para um salão de beleza. Uhum. Aí eu vi que não era mesmo. <risos> não, não, era não era ser o professora, universo. não. Não, apesar Tinha de eu admirar algo, né? bastante, sim. admiro muito, né? Mas eu me apaixonei. Sim, eu me apaixonei sim. pelo universo, né? Do, do salão, por cabelos. Eu sou apaixonada por cabelos, então. É, se tornou a minha vida, eu não consigo separar a Luciana ali, pessoal, da, da, da, é, é muito inerente. É, mas é mil, o que eu faço? Então, você fala hoje. seus olhos brilham, é. <risos> que gostoso. É, é, muito, é muito bom mesmo, eu a tenho muita sorte de fazer o, o que eu amo. E nós também, né? <risos> e há quanto tempo você tem o seu espaço? Eu tenho o meu espaço há 27 anos. Há 27, é, 27 anos, quase três décadas, né? <risos> Luciana, quais são assim a, o que você mais gosta, aquelas curiosidades que você gostaria é, que tivesse relevância aqui no programa de hoje, no seu dia a dia, lá do seu trabalho? O que eu mais gosto, o que me dá mais prazer é, é quando eu finalizo um trabalho e observar que eu consegui corresponder à expectativa daquele cliente. Isso me deixa muito feliz. Ela busca ali, ou ele busca, é. uh, um visual novo, um corte novo, Isso. E, e, e quando você consegue suprir ali, porque é, tem quando... tanta coisa por trás de um corte, sim, né? Sim, essa Então, o um corte busca... de cabelo, ele me dá essa satisfação e essa realização bem imediata, né? Porque quando tá tudo alinhado ali, você conversou, você identificou o que, que esse cliente quer, fica mais fácil de... De entregar um resultado é, alinhado com o que ele estava esperando e traz satisfação, né? Então é. isso me deixa bem feliz também. Eu que acho legal. que o corte de cabelo, assim... Luciana, é, um corte de cabelo, ele diz muito, né? Sobre, sobre uma pessoa. O que é preciso observar? Quando a pessoa, ela diz, ah, vou lá na Luciana, vou cortar meu cabelo, né? O que que é ela, o que que você, o que que vocês precisam alinhar antes desse corte acontecer? Sim. Que já aconteceu, por exemplo, a da cliente, ou o cliente chegar com uma foto, né? Com um determinado corte, ah, eu quero, eu quero um isso, corte assim. Mas isso. não é sempre possível, né? É. Eu acho essa é a, é a parte assim fundamental. Você saber é, a cliente levou aquele corte, porque a maioria das vezes a cliente hoje ela já chega, ela já sabe como, é ela, quer, é, como ela quer o corte. Mas, enfim, você colocar aquele corte dentro do biotipo dela, porque aí você vai mudar, né? Muda toda uma configuração. Ela trouxe aquele corte, mas num rosto diferente, num biotipo que às vezes não é o dela, numa característica de cabelo diferente, né? Então, quando a gente conversa, é esse corte mesmo? Mas vamos fazer uma adequação? Né? Vamos adequar para que fique legal. É... Às vezes a, a, ela traz um corte com uma franja, mas aquela cliente tem dois dedinhos ali de testa. Né? Então a gente precisa conversar a respeito. Não vamos ter o mesmo resultado, né? Aí entra vai você ter com mesmo... a sua delicadeza, com a sua sutileza e profissional, é claro, para mostrar para esse cliente, para essa cliente ali, é, é, que, que vai. Vale... é só ajustar, né? Uhum. Que, então, olha a sua franja vai ficar um pouquinho diferente, né? O comprimento, as bases. A gente às vezes pensa que é só o rosto, né? Que precisa olhar só o rosto para definir o corte. Mas um exemplo, é... quando a gente pensa numa cliente que tem as costas mais largas ou o quadril mais largo e ela quer um cabelo com base quadrada, então a gente fala: olha, esse corte vai deixar o seu quadril mais largo. Vamos pensar num corte que vai ter Disfarçar. uma geometria é diferente. Que legal. Se ela topa essa ideia, o resultado fica muito mais proporcional, né? Mas você mostra pra ela, é. né? Não, Lu, quero cabelo quadrado mesmo. Vamos lá. Vamos e lá faz. e você modifica, enfim, você vai é, equilibrar isso de outra forma, né? Mas eu acho que essa conversa é importante, porque às vezes as pessoas.. É, eu tenho essa obrigação de passar para o cliente. Sim. O cliente não tem a obrigação sim. de saber. Que você tem uma formação, você é, está preparada é, para isso, né? É. Ela não, ela, ela chega ali não. com o sonho de ter aquele corte. Sim. E é. cabe a Luciana Amorim mostrar então que ela pode ter um corte parecido, né? E que talvez fique até realce, até Realça mais, né? mais, exatamente. A beleza dela. É, que bacana. Gente, esse é o programa Mulheres. A minha convidada de hoje é a cabeleireira... Luciana Amorim, piuiense, atua no mercado aí há mais de 30 anos, né? E eu quero saber agora da Luciana, eu tenho certeza que tá todo mundo se perguntando. Simone, com qual frequência eu devo cortar meus cabelos? Essa é a pergunta <risos> que eu acho que você deve responder, é, no mínimo, uma vez ao dia, né? <risos> é. As pessoas perguntam, Lu, quando eu volto para o próximo corte? Né? Claro que sim. aí tem, tem diferença. O cabelo curtinho, ele exige mais manutenção. O cabelo longo nem tanto, né? É, pode passar quatro, às vezes até cinco meses sem cortar, desde que essa cliente não faça química nesse intervalo, né? Química agressiva, ou enfim, vai para uma praia ou entra numa piscina e essas pontas ficaram danificadas, aí esse período precisa ser mais curtinho, né? Uhum. Então você volta aí com de acordo com a necessidade, chegou da praia, vamos, vamos fazer as pontas do cabelo, né? Vamos Entendi. cortar essas pontas do cabelo. Então depende muito do, do comprimento desse cabelo e Sim. do corte que é. Que o curtinho tá. mesmo, é o, o side cut, por exemplo, aquele que tira toda a lateral, a gente precisa fazer um corte a cada 15 dias sim para manter até para manutenção né? um corte em camadas já já requer hum, né Ou Uma... em camadas a gente consegue passar um pouco mais de tempo que ele disfarça, disfarça ali, ele né? mistura ele não precisa de tanta manutenção ah, é preciso observar mesmo é você é porque precisa. é bom, né, gente? A gente tá diante de uma profissional para se atentar. E é verdade que cortar o cabelo com mais frequência faz com que ele cresça mais rápido? Isso é mito. Não, é mito. É, é mito. É mito. Eu gostaria que fosse pra <risos> gente falar, não, vamos logo, vamos lá cortar cabelo que vai crescer <risos> uhum. muito. Todo mundo fica com cabelo. É, mas não é funciona mais de, assim. É para tratar. de tratamento, saúde mesmo, É saúde, né? higiene e... É, e, e é e saúde a das pontas, é saúde da, uhum. da haste, mas não não vai interferir no crescimento. O que vai acontecer é o seguinte: é, quando a gente previne é, a quebra do cabelo, fazendo corte, porque quando você vai desembaraçar e aquele cabelo está com as pontas é, muito emaranhadas, você acaba arrebentando o cabelo. Ele, ele não tem uma queda, mas ele tem uma quebra. O que acontece no final das no final do ano, por exemplo, é, o rendimento daquele cabelo com relação ao crescimento diminuiu muito porque ele quebrou. Ah, né? Então, se ele cresce ali 3 centímetros e você vai tirando um e ele vai mantendo a saúde, então, você observa que ele está grande e saudável, mas não tem a ver com o estímulo de crescimento. De crescimento, é. a questão é de saúde de mesmo, saúde de aparência mesmo. do próprio aparência, fio, né? É. Pra a gente que, que fique aquele fio quebradinho. Quebradinho, exatamente. Que interessante, que bacana. 8 horas mais 15 minutos, programa Mulheres no Ar, nesta linda manhã de sábado. Muito obrigada a você pela companhia, pela audiência, pela preferência. Aqui comigo, a famosa cabeleireira Luciana Amorim. É famosa, sim. A gente admira, né? E a gente respeita demais essa profissional. E é por isso que ela foi escolhida para estar aqui no programa Mulheres esta manhã. Rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho para a gente conversar mais com a Luciana. Olá, bom dia! Estamos de volta com o programa Mulheres deste sábado, hoje 29 de abril. E a convidada do programa Mulheres de hoje é a Luciana Amorim. Nós estamos falando aqui, né, sobre a saúde dos fios. E aí, como que está seu cabelo? Você tem observado como o seu cabelo está? Você tira um tempinho, ou você é mais de lavar, secar, tô pronta, tô pronto, vou trabalhar. É importante, gente, a gente saber que nós temos aqui em Piuí é grandes profissionais capacitados que se graduaram e que estão ali esperando por você. Ah, Simone, mas eu não preciso observar tudo isso para cortar um cabelo. Mas nós não estamos falando só de corte aqui, né? Nós estamos falando de algo que vai além de um simples corte. Nós estamos falando também de saúde, porque fio adoece, né? Nós temos aí relatos de pessoas é, que perdem cabelo a todo momento, né? Então é por isso que você deve sempre se atentar, né? Aonde você está indo, qual o profissional que está te atendendo e tomar cuidado aí com é, aquela questão se assim, ah, vou fazer tudo em casa, vou resolver tudo em casa, vou lá no, na internet, né? É. Sobretudo saber que nós temos profissionais para para nos auxiliar e nos orientar. A Luciana Amorim é uma dessas profissionais, uma mulher que está aqui contando um pouquinho da sua vida Profissional, passando parte da sua manhã de vida conosco e dividindo com vocês, mulheres, orientando vocês, viu? Fiquem atentas porque, olha, o programa agora vai ficar mais gostoso ainda. Luciana, dando sequência à parte de saúde capilar, né? Quando se tem caspa ou dermatite, que é algo que a gente fica até constrangido de falar com qualquer pessoa, né? Basta usar aquele shampoo anti-caspa ou anti-resíduos e vai estar tudo resolvido? É bem simples assim? Não. Primeiro que não precisa ficar constrangido, não tem que haver constrangimento, é... quem nunca, né? Quem nunca? Com certeza. Então, isso acontece, às vezes por alguma disfunção mesmo, é... por estresse, né? Mas o que precisa ficar atento é o seguinte, não é só usar o, o shampoo anti-caspa ou, ai ah, nossa, vou lavar logo com anti-resíduos, né? É... O sistema capilar, o couro cabeludo, é, quando a gente vai lá e lava com o shampoo anti-caspa, ele elimina aquele fungo, mas ele tira também do couro cabeludo a proteção, a defesa daquele, daquele microbioma de se defender contra esses, é, esses parasitas que ficam no couro cabeludo. Então, o que, que, é, o que vai acontecer? É, é recorrência. Né? Se a gente cuida de forma correta, se a gente vai passar um óleo essencial, se a gente vai tratar com vapor de ozônio, uma luz azul né? que vai ali, desintegra aqueles, é, aqueles fungos e é, diminui a colônia, enfim, eles vão é, morrendo. Mas de forma controlada Eu não preciso ir lá e acabar com, aquela, com aqueles fungos todos de uma vez Junto com a microbiota do meu couro cabeludo Porque depois eu não tenho Quando? É, porque ela volta A caspa, a psoríase, a dermatite né? de uma vez é, pode Possivelmente ser. ela retorna vou, vou Mas ela não vezes. precisa ficar tão recorrente uhum. né? E o seu organismo aí vai estar assim, com defesas né? Você falou sobre o shampoo anticaspa Com essa colocação, então, nós devemos concluir que o shampoo anticaspa Ele não é bem um shampoo para uso diário Não, não, já de que jeito nenhum ele retira toda essa proteção é. necessária para o couro cabeludo De jeito nenhum Olha, gente, interessante isso, né? Porque é. a gente, às vezes, compra um Ah, deixou os fios macios e tal Cheirinho bom, não é? Não tem é. essa questão da fragrância Sim. Então, o shampoo anti-caspa, ele é para um determinado período E depois ele deve ser suspenso Eu, eu então. diria que não não tem necessidade de usar o shampoo anti -caspa de caspa, se você faz um controle hoje a gente tem os você shampoos trata, então, é, né? a gente tem os shampoos pré-bióticos ah, que ele vai colocar uma colônia de, de, de defesa no seu couro cabeludo para agir e, e matar esses fungos. Então vamos tomar cuidado aí com a questão é. do uso desse é. shampoo anti -caspa, Anticaspa, né? Procura Quando É prático, busca. Né? vai na prateleira do supermercado? Sim. Pega. E Mas tá... às vezes é porque é por falta, falta de dessa, orientação. dessa orientação mesmo, é, com né? Com certeza. Então, ao invés de usar esse shampoo, né, se você está comprando por conta própria, eu digo isso, sim, né? Sim, porque claro. se foi por uma orientação médica, enfim, né, vai ela tem, usando, ela né? tem o, o, as as motivações. Sim. Mas eu diria assim, procure um shampoo pré se você tem caspa, não vai resolver só usando o shampoo anti-caspa. Não resolve, vai agravar. Luciana, é verdade, eu cresci, várias mulheres, eu acho que já ouviram isso pelo menos uma vez na vida, né? Colocar anticoncepcional dentro do vidro é, de shampoo, ou às vezes até do condicionador, é, faz o cabelo crescer mais forte e tudo mais. Isso é mito, né? É, é mito. Não, de onde não, que vi. veio isso, será? Imagina. Você, eu acredito, eu penso assim, que como o hormônio é, feminino, ele vai lá e inibe a ação da enzima da, da 5 alfa do Tase, que é o que causa a alopecia androgenética? Talvez seja baseado nessa Sim, inflamação. Tem Aí a pessoa pensa: Poxa, então tem hormônio feminino aqui nesse anticoncepcional? Vou colocar, Vou colocar no shampoo. Mas não tem. Não funciona assim. Não Eu tem. tenho uma dica. Vamos lá, por <risos> favor. O um um espaço dica. é todo seu. Vamos é, lá, mulheres. É, para queda de cabelo, para afinamento, você pega uma porção do, do, do shampoo. Não, não deve ser um shampoo hidratante. Um shampoo é, fortificante, um shampoo energizante. E aí você separa ali 5ml daquele shampoo. E você coloca cinco gotinhas do óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim tem um potencial, isso estudo é, científico. Ele tem um potencial cinco vezes mais é, elevado no sentido de encorpar esse fio, de aumentar o diâmetro do fio e, e não dar queda de cabelo. Então ele estimula o crescimento, aumenta o diâmetro do fio sem efeito rebote. Né? Entendi. Aí no caso é somente o óleo essencial de alecrim. Não de pode alecrim. ser o alecrim natura, não. Se eu tenho o alecrim, eu posso utilizá-lo também, triturar. Você então... pode enxaguar com o um chá de alecrim, mas o óleo essencial de alecrim ele é bem concentrado. Então você, agora você é? indica o óleo. O óleo essencial de alimento. Então vamos substituir, né? Tira, esquece o anticoncepcional. Oi, vamos muito. Quem não tem, né? O óleo essencial em casa, é. eu adoro, adoro. Então, é muito bom. Bom saber, não sabia disso. É. Olha, mulheres, podem anotar essa dica. Só não pode colocar dentro do vidro de shampoo, um shampoo. porque o óleo essencial, ele é volátil. Então é só naquele momento no que você vai uso, usar, usei? você coloca... Enfim, o resultado é, é excelente. Olha só, gente, dicas de Luciana Morim Vamos <risos> aproveitar. Essa é a Luciana Amorim, cabeleireira, que atua no mercado de beleza há mais de 30 anos, viu? Olha no Facebook, Luciana Amorim, hairstylist. E no Instagram, para você seguir, e ela tá sempre postando, né? Toda a questão que envolve o trabalho dela e falando também a respeito dos tratamentos que ela desenvolve lá no espaço dela, tá? Luciana.amorim.com Hairstylist. WhatsApp 37 999384670. Programa Mulheres da Onda Oeste FM nesta manhã de sábado, falando aqui com essa profissional maravilhosa e continuando aí falando sobre saúde capilar. Luciana. O que, que você me diz sobre a questão do uso do capacete, né? As pessoas que, que trabalham, né? motociclistas, que são obrigados, obrigadas até mulheres também é, viajarem, né? É, de moto e no dia a dia, boné, é, traz algum malefício para o fio? O uso frequente, tanto de capacete quanto de é. boné? O que, que é interessante, não é que ele... Não é que ele vai fazer, ele vai ocasionar uma queda de cabelo. Mas ali naquele ambiente do capacete do boné, existe é, calor, umidade. E aí é perfeito para proliferação de fungos. Né? Então, higienizar. Higienizar o capacete, higienizar o boné, o chapéu. Lavar com mais frequência. É, o, no caso do boné. Né? No capacete, eu diria para uma solução de listerine aquele enxaguante aham, bucal aham. A que já vai ajudar muito é se você tem compra dois capacetes você alterna para não ficar aquele né, suado com... é sujo um tempinho, é né, uso, porque é a gente um... olha não é que você vai olhar e tá sujo não às vezes você não percebe né aham. mas é, o ambiente fica muito propício para proliferação de, de fungos que transfere para Pro couro cabeludo, né? Excelentes dicas, então. 8 horas e 36 minutos. E olha, Luciana, é possível ter cabelos grisalhos e saudáveis? Sim. Agora claro. vai pra essa galera que tá aí assumindo os fios brancos, né? É, é possível sim. É, só que é, tem uma situação que eu, elas chegam, as min... isso no caso das mulheres, porque hoje é, até adolescente tem fiozinho branco. Vou focar, então, aí na, no pessoal que. Tá deixando o cabelo branco, mas menopausado, por exemplo. Uhum, ok. É, esse cabelo, ele parece que ele não, ele não respeita nem a força da gravidade, sabe? Ele, ele, ele começa própria. a inflar é, e a cliente fica <risos> louca. Meu Deus, o que eu faço com esse cabelo, né? Então, eu acho assim, uma dica bacana, cuidar da reposição de massa. Por que, que ele infla? Porque ele perdeu peso, ele perdeu colágeno, ele perdeu elastina, né? Então, vamos buscar, né, o salão hoje, os salões têm lá no, no, no meu espaço de tricologia, a gente tem os produtos com nanotecnologia, porque o fio branco, ele é, pra, ele é também impermeável. Então, se a gente usa uma máscara com uma molécula muito grande, ela não, ela não permeia naquele fio, ela não entra. Ele não consegue absorver? Não, ele não absorve. Então, a gente vai tratar o cabelo branco, repor massa, mas com um produto que tem nanotecnologia, que consegue... Específico para e o branco. E bem específico, porque... tem a... que ser. Tem que ser. É. E outra dica, assim, é... normalmente o pessoal... Ah, vou usar um shampoozinho roxo no meu cabelo branco. Quando a gente olha o fio branco no tricoscópio ou no microscópio, ele não é branco, ele é transparente, ele, ele é ausência de cor. A gente enxerga branco, mas tem ausência de cor. Então, se você, por exemplo, coloca uma máscara roxa, se a intenção não é ter, não é ficar lúdico, não use a máscara roxa, né? Use aí uma máscara que tem o grafite, que vai ficar dentro de uma linha de cabelo que no natural existe, que é o cabelo grisalho. Aprovecendo ali o padrão de cores. É que interessante. É. Bom, e antes de chamarmos aí o próximo intervalo, eu quero que você converse rapidamente com as pessoas que estão inseguras porque querem alisar o cabelo, mas estão se sentindo culpadas, né? Como se estivessem traindo aí a sua própria cultura. Quais hum, são as suas tá. orientações? É, eu, eu, é, isso também chega, chega muito essa situação, Lu, é, o cabelo tá me incomodando, tá, tá? eu amo meus cachos, mas tem todo um movimento, né? Que, que tem a ver com a cultura, enfim, e o que eu faço? Eu oriento, faça o que é bom pra você, né? Você não tem que seguir um padrão de beleza, né? Nem para ser, ah, tem que ser liso ou tem que ser cacheado. Faça o que é legal pra você, você sabe da sua vida, você sabe como é seu dia a dia, né? Se aquele cabelo deixou de ser prático... Eu tô lá para resolver, né? Porque insistir em algo que tá causando ali até sofrimento. Sofrimento, pra essa mulher, né? não, não, não tem, não tem. Eu sou como a gente falou, eu tenho mais de 30 anos de salão e quando eu comecei, eu não tinha as digitais do dedo porque eu enrolava cabelo o dia inteiro para fazer permanente. Não tem problema nenhum. A pessoa ter o cabelo liso e querer cachear também. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Que bom, a Luciana está lá para orientar e também para ajudar, né, Luciana? Quer passar pela transição, né? Decidiu que vai passar pela transição. Tem muitos tratamentos legais. É desafiador, é desafiador. Às vezes a gente vai ter recaída no, ah, vou tentar uma, duas vezes, né? A gente está lá para isso. Não precisa ter vergonha. Ah, mudei de ideia. Não tem problema nenhum. E então essa mulher pode e deve agendar um horário com você, né? Para buscar mais orientações com certeza. e você vai Elas e são, mostrar. São muito bem-vindas e não precisa agendar esse horário com aquele compromisso de fazer o, o procedimento. Para a gente avaliar, para a gente conversar. Conversar. É, que bom. Muito bom. <risos> bom dia para você, muito obrigada pela audiência. Um rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta com o programa Mulheres. Oh! Olá, muito bom dia para vocês que estão aí do outro lado Curtindo, ouvindo e vendo também através das nossas plataformas O programa Mulheres E hoje essa profissional brilhante, Luciana Amorim Dividindo a sua vida, a sua vida profissional E nos ensinando, nos alertando né? Pra... São tantos detalhes E bom, lá no início do programa, né Luciana Nós falamos aí, mencionamos sobre, sobre tricologia E eu sei que muita gente já se fez a pergunta o que é tricologia? O que, que tricologia está relacionado com cabeleireira, com a Luciana? E é sobre isso que nós vamos falar é, com a Luciana. Luciana, é, conte para nós, para mim, para todos que estão nos ouvindo, Sim. o que é tricologia? Sim. A tricologia ela é um ramo da ciência que ela estuda... É, ela se especificou em estudar os, os fios, né, a formação dos fios, o que causa disfunções, é, o que deve ser feito para cuidar dessas, né, desses problemas que, que ocorrem na haste, né no cabelo e no couro cabeludo, mas principalmente na formação... Desse fio. A, gente fo... a tricologia, ela foca muito os cuidados no couro cabeludo, porque a gente entende que é dali que provém um cabelo saudável. Ah, sim. O que que faz o um profissional da tricologia? É o tricologista, né? Sim. Lembrando que você é tricologista, É, eu sou a tricologista, né? tricologista Desde seta. 2017, né? Desde isso? 2017. Lembrando que você é uma tricologista, né? Então, o que, que você e o um tricologista faz? A gente cuida, quando a gente é, recebe esse cliente, é, eu como cabeleireira, às vezes é, o cliente ainda nem percebeu, essa pessoa ainda nem percebeu e eu começo a avaliar que tem algumas coisas que não estão funcionando tão bem como antes. E a gente começa a ter uma conversa a respeito. Né? A partir dali, começamos é, E ela concordou é, Realmente, às vezes vai fazer o rabo de cavalo está cada vez mais fino né? Começa a abrir aquela linha né, no, Onde vai partindo o cabelo Vai ficando cada vez mais rarefação Então aí a gente estabelece Cuidados Aí a gente vai tratar de queda de cabelo A gente vai conversar se ela está perdendo esses fios Ou se esses cabelos estão simplesmente desaparecendo né, que é o é caso da, da androgenética, né? E a gente também... O, tricolo, o tricologista, ele consegue observar o seguinte... É, a gente entende o cabelo como marcador genético. Então, a gente observa, de acordo com a área da queda, onde está sem os fios e onde tem área de preservação, ele comunica algo a gente. Ele comunica se aquele problema pode ser hormonal, né? Se pode ser nutricional... Né? às vezes queda por estresse Tem muitas, é, às vezes a gente vai cuidar principalmente é, de adolescentes na pandemia teve, muito, teve muitos casos da pessoa ficar com o, o toque mesmo com, aí fica arrancando o cabelo né? então a gente vai olhar no tricoscópio e fala ah, eu acho que eu estou com queda de cabelo e a gente percebe que aquela pessoa ela está, ela está arrancando, está quebrando aí os quebrando aí você cios, entra em ação né? como tricologista é quando, quando eu devo procurar uma tricologista, um tricologista, em casa é possível nós mulheres detectarmos algum problema que me leve a agendar um horário com você, enquanto tricologista, o que eu já posso observar nos meus fios? Olha, é hora de procurar um tricologista, porque esse problema aqui pode se agravar. Primeiro, a pessoa começa a perceber, às vezes, quando vai é, organizar, quando vai limpar a casa, tem muitos fios pelo chão, né? Quando vai tomar banho, aumenta muito o volume de, de cabelo, a perda dos fios, né? Quando vai é, fazer a higienização. Nossa, então, sim. esse é, um, assim, ó, é, é o, o start, vamos lá, né? É hora de de procurar recursos e aí a gente entra com os cuidados com os tratamentos porque tem e quanto antes não ficar esperando ah vai melhorar vai vai passar não a gente tem que buscar é, os cuidados e começar o quanto antes hoje a gente trabalha com luzes de repilação né é a os vapores de ozônio que ajuda muito né essas luzes é bom a gente falar também que elas têm uma propriedade terapêutica, que não é simplesmente uma luzinha que a gente está colocando ali, que ela tem uma calibragem, uma frequência de onda, que ela é específica para estimular o crescimento novamente. Então, tudo isso faz parte da rotina do tricologista. Ter conhecimento técnico e colocar isso em prática, né? E ter sensibilidade para comunicar também, porque às vezes, como você disse, a pessoa ainda não percebeu, eu estou lá no meu trabalho e. e... Para fazer esse, né? Para comunicar e trazer ela para os cuidados, é pra você né? É... Tentar e conseguir sanar. Né? Isso. Que interessante. É, quem faz transplante capilar deve seguir alguns protocolos de cuidados? Sim. Quais Sim. são eles? É, os, os protocolos de cuidado para o transplante capilar, ele deve ser no pré-transplante. Porque quando a gente vai quando vai quando a pessoa decide né que vai fazer o transplante capilar ela precisa ter uma área doadora boa saudável né porque vai retirar o cabelo de uma área e levar para outra então se aquele cabelo que, que vai ser a ah, vamos dizer aí a mudinha <risos> se ele não tiver saudável ele não tem pega né? Então, o que acontece? Vamos supor que ela fez aí, vamos transplantar 2.500 fios. O né? médico decidiu que vai fazer esse transplante com 2.500 fios. Se ele não tiver um cuidado prévio de estimular, dar energia para esse folículo, aumentar o diâmetro. Ela, a gente, é, eles pegam, é, são unidades foliculares. Então essa unidade folicular que vai ser transplantada, ela tem que estar tá muito saudável. Senão o que acontece é que esse, esse cliente ele vai ficar sem os fios da nuca e às vezes né, não, não vai ter sucesso no transplante. Tempo. Pode falar assim: ah, o meu, meu transplante não deu certo. É, não deu certo, mas porque ele precisava, né? Precisou. É, é, não pode acho. ter caspa, não pode estar com dermatite seborreca. Então, tudo isso é interessante que se faça o cuidado, né? Prévio. E no, no pós-transplante, é, a gente trabalha. Eu trabalho com a higienização, né? Do, hum. Porque às vezes fica tão dolorido que a pessoa não consegue é, a pressão da água quando cai. Então, Machuca. a gente trabalha com a higienização, né? trabalha com o, com o laser no pós. Uhum. Aliás, com o LED. LED. No pós, a gente trabalha um pouco com o LED uhum. é, para diminuir... É, Problemáticas mesmo, né? tudo que pode vir, inflamação, né? Rejeição. Que é um processo demorado, né? De é, aceitação, pro próprio, de aceitação, organismo, né? É. É. Ali quando a gente vai lavar aquele cabelo, tem todo um. Eu não posso simplesmente é... massagear. massagear, eu tenho o lado certo de fazer a lavada, porque se ele foi implantado de uma forma, eu não posso lavar ao contrário, porque senão eu retiro aqueles cios. E a pessoa já fica com essa preocupação, porque. É caro, é dolorido, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. É importante. É importante que se cuide no, no pré e no pós. Luciana, quais são os tratamentos que você oferece lá no seu espaço? Na parte de estética, eu ainda eu trabalho com as colorações, né? Os cortes, o corte assim é sempre quase que o carro-chefe do salão hoje é os cortes de cabelo e os tratamentos, né? E dentro desses tratamentos a gente trabalha com a fototerapia, que é a fotobiomodulação, né? É, o ozonioterapia. A hemoterapia, através da pulseira do Ilib que faz uma, uma perfusão sanguínea, o que seria isso? Ela inibe os radicais livres que têm de, de agirem. Então, é, o processo de rejuvenescimento acontece. Né? Ela, a, e isso vai ajudar o que no sistema capilar? Né? Porque o por que isso tem a ver é com que o que sistema? Eu fazer, ah, é, né? Mas é porque essa cura, para cuidar da queda de cabelo, ela precisa ser sistêmica. Então, a gente coloca essa pulseira, ela foi, esse método foi desenvolvido na Rússia, antes ele era intravenoso e hoje a gente trabalha só com luz. Então, a gente busca a, a artéria radial, através da pulseira a gente acopla, uhum. né? E ela é uma luz colimada, ela não fica difusa igual ao LED, então ela vai pegar essa região e ela faz esse tratamento sistêmico. É, é anti-inflamatório... Então, é promover a homeostase para que esse corpo em equilíbrio produza um fio de qualidade. Tem a saúde, ali, é. É, né? saúde. E as hidratações, eu tenho os tratamentos práticos, as mechas, as, vezes as mechas, relaxamentos, né? E aí o cabelo fica muito poroso. No caso dos, dos fios brancos que a gente comentou, né? Então, esse tratamento de reposição de massa, tanto para cabelos descoloridos como para cabelos despigmentados, que é o caso do cabelo. Branco, eu ofereço um tratamento também, a gente chama de nano, nanoterapia. Que é para voltar para esses casos. Isso. Uhum. É, é, a gente não trabalha com cronogramas. O uhum. né? que uhum. eu faço? É, não tem ah, hoje é hidratação, amanhã é nutrição, depois é. Quando o cliente chega, a gente avalia a necessidade daquele momento. Ah, sim, é de acordo com a necessidade de cada Daquele momento, uhum. é. Porque se eu estabeleço uma rotina. Uma, lá dentro do salão, mas a rotina do meu cliente mudou, ele foi viajar, ele fez algo diferente. Eu a preciso, é eu ele preciso também vai mudar. Par, é. Que interessante. Então esse tratamento de arte também é sensacional e é, é um momento, é um momento gostoso, é um momento de, de relaxamento, porque às vezes a, pessoa, a queda de cabelo tem a ver com estresse. Né? Sim, com sim. o psicossomático então a pessoa desacelera, é aquele momento de autocuidado mesmo e eu trabalho também com a microinfusão de ativos, de fatores de crescimento, então a gente vai lá é, tem uma canetinha ela, ela bate no couro cabeludo ela traz o plasma eu uso o plasma, que, que, aquele sangue que saiu com é, fatores de crescimento e a gente perfura novamente yes. então leva é, células troncos né com fatores de crescimento Vivas. é para esse folículo Estimular é, pegar a vida e... gente, é, é uma aula é. né, nós estamos aqui diante de uma professora, Imagina, dando uma aula não, ensinando é muito, muito é, dividindo então, e o resultado chega muito, assim, é muito satisfatório, uhum. claro que vai depender de uma pessoa para outra, eu não posso comparar, pegar, dizer, ah, mas o tratamento da fulana foram três meses então em três meses o seu vai ficar legal cada caso não, é, um caso. é, cada caso é um é, caso cada mas o resultado chega maravilha Bom, olha, nós já temos que encerrar. Ah, Foi um prazer estar com você Ouvir você E eu imagina. assim que estou diante de você Eu posso falar aqui para as nossas telespectadoras e as nossas ouvintes Você fala o tempo todo com brilho Nos olhos e dá para ver o amor Que você tem pela tem, sua profissão tem, O carinho que você também. tem com cada pessoinha Que chega lá, né? Tem. Te, te procurando, cada um com a sua necessidade Com o seu motivo, trazendo a sua história né? Que bom, que bom que nós temos Você como profissional aqui na Cidade Carinho ah, obrigada. Que bom saber que nós podemos Obrigada. contar com uma profissional tão graduada, tão capacitada e tão amável também, né? para nos orientar, nos ajudar. E a Luciana, ela comentou uma coisa, gente, é, que eu acho bem bacana deixar claro, assim. É, você não precisa necessariamente ir até o espaço da Luciana com aquele compromisso de fazer. Tá com dúvida? Simone, tô com fios brancos, tô cansada aqui de, de tingir, de, de, de fingir que tá preto. Eu quero mesmo é me assumir. Luciana, pode me ajudar? Pode. Conversa com ela, busca orientação, né? Ah, eu tô com o cabelo ondulado, quero alisar, ou vice-versa. Luciana também vai te ajudar. Tô com um probleminha, um pouquinho mais delicado, né? Fios... Perdendo fios, né? Os fios não estão bacanas, você tá percebendo que seu cabelo não tá saudável? Nós temos uma profissional aqui, é, na cidade de Piuí, que vai te atender. Então, agende o seu horário. Vou passar novamente o WhatsApp dela, 37 99938 4670, por favor. Não. É, o, tem um WhatsApp que você vai falar mais diretamente no salão. Como Posso falar? Por gentileza, é, faça isso. É 37 99945 Trinta e nove trinta e três. 39 e 33, é. 99, Esse fica bem pertinho da minha bancada, então vai ser mais rápido. Então, para você receber orientação, para você é, ter agilidade aí no processo de atendimento com a Luciana, então, 37 e 3933. e Que bom tê-la aí do outro lado, viu? Luciana, obrigada. Obrigada Imagina. por dividir conosco, por eu nos orientar. Eu sou eu quem agradece, foi um prazer. E conte sempre conosco. Sempre que quiser passar aqui, bater um papo, a gente vai estar aqui te esperando, tá obrigada. Obrigada, obrigada Simone. Eu que agradeço. Encerro por aqui mais um programa Mulheres, hoje com a cabeleireira Luciana Amorim. Desejo a todos um excelente final de semana. E segunda-feira estarei de volta às 4 horas da tarde, feriadão, e eu aqui trabalhando, levando musicalização na sua tarde de segunda. Até lá e tal.